Nossa Língua, nós, Nossa Língua. Boa noite. No Nossa Língua Portuguesa de hoje, você vai conhecer a bela Maria Ercília, que é especialista em informática. Eu vou conversar com ela, tentando desvendar alguns dos mistérios dessa linguagem nebulosa, aí, o tal do informatiquês. Ainda no programa de hoje, você vai ter a doce voz de Marisa Monte. A descontração de Chico Buarque e Ney Mato Grosso. E daqui a pouco eu volto. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. É nossa, nossa língua. Nossa língua portuguesa Nossa língua nós, nossa língua portuguesa Nossa língua nós, nossa língua Eu vou conversar com a Maria Ercília, né? conforme a gente já combinou e Maria Cília, muito obrigado pela sua presença aqui, certo? Eu que agradeço, é um prazer enorme para mim estar aqui essa noite. E, e Aliás, você falou uma coisa interessante, nós vamos falar de português aqui, português é, ligado à informática. E o, o, o telespectador em casa é, vai falar, puxa vida, mas ela começou dizendo um prazer enorme para mim estar aqui. Está errado, não está, viu Maria É Está corretíssimo isso. Não é a posição do pronome que decide, coisa nenhuma, é a função. Estar aqui é um prazer para mim. Houve apenas uma inversão na frase dela, o problema é mesmo mim. Não é a posição, é, não é a posição que determina o que é correto e o que é errado, é a função. Estar aqui é um prazer para mim. É um prazer para mim estar aqui. Certo? Já vi que vai ser duro, né? Não, parabéns, nota 10. Aliás, a Maria, cília minha colega por várias razões. Por quê? Por várias, várias razões. Primeiro, porque você fez letras, eu também fiz. É, você trabalha comigo na Folha de São Paulo? Exatamente. Né? Me sinto sua falando duas vezes. Isso, é. lá na Folha de São Paulo eu pego no pé dos jornalistas, <risos> não é? O meu trabalho é esse, tentar fazer o texto do jornal progredir, né? E a Maria Cília está aqui porque ela é especialista numa coisa é, em que eu não sou especialista, muito pelo contrário, aqui agora invertemos o papel. Você é professora e eu sou hiper-ultra-analfabeto. Né? Ela é especialista em informática, né? E ela até vai fazer um programa aqui na TV Cultura, chamado Os Internautas. Né? E a nossa conversa é, fundamentalmente, sobre o informatiquês. É, muita gente me pergunta, Maria Ercília, se com a moda da, da, da internet, aquelas conversas, né? nem sei como é que chama aquilo, aquele negócio que fica todo o mundo... Bate -papo, é o bate-papo. O bate-papo chama é. aquilo, é. Né? fica todo mundo falando com todo uhum. mundo. Né? E como ali o cidadão tem que ser muito rápido e tal... É, eu sei que todo mundo acaba escrevendo coisas, né? Uhum. então S no lugar de Z, Z no lugar de S E C com um no lugar de dois S e por aí vai Você efetivamente acredita que isso aconteça pela rapidez ou é por ignorância mesmo? Ou isso vai, vai se acentuar? O que, que você pensa do assunto? Ah, eu acho que tem pelo menos umas três coisas aí, a rapidez com certeza eu já me peguei digitando errado, nesses bate-papos, o próprio e-mail, que é uma carta que você tem na imediatista, você não tem nenhuma outra carta. Às vezes você está lá trabalhando e manda três linhas para o fulano. Então você, às vezes, esquece da caixa alta ou maiúscula, né? é, o termo caixa jornalista, é, caixa é, alta, é, caixa é, alta jornal, maiúscula, é, exatamente. É. E você vai meio como você falaria mesmo. Quer dizer, uma coisa é rapidez, a outra é, o, acho que é a informalidade do meio. Assim, eu acho que o papel e caneta, a própria máquina de escrever, você tem uma, uma coisa meio... Série ali. né? E com o computador, por algum motivo, não é assim. Oh. Ou, ou porque é mais veloz, ou porque você está sempre fazendo aquela coisa no meio. Mas eu acho que ele está tendo um efeito meio brabo sobre a língua, viu? É. Eu acho que é um excesso de coloquialismo que eu nunca vi em palavra escrita. Inclusive, coisas que talvez você já tenha notado, como esses sinais gráficos que representam sorriso, careta e tal. É que é um negócio que as pessoas sempre colocam, e nunca apareceu em lugar nenhum ali. Ah, interessante isso. É, é. Você já viu? Daí você eu... forma umas caretinhas com os próprios caracteres do teclado. Então. É mesmo? É. E há programas para isso ou não? Ou é Não, pura não por exemplo, você quer estar tá fazendo uma piada e não quer ser mal entendido, não quer que o no se ofenda. Aí você bota dois pontos, parênteses para cá. Se você fizer assim, isso ah. é um sorriso. E ah. aí você lasca isso no fim da frase. Oh louco, quer é. Dizer, é, um, é uma nova pontuação, digamos assim. É, uma pontuação meio emocional ali. É. É. E as pessoas entendem, já, isso já cria uma espécie de código entre Totalmente, as pessoas? Totalmente, isso aí é uma linguazinha. É. Tem manuais, tem, tem umas três ou quatro caretas básicas que todo mundo usa. É. Mas tem manuais, tem careta com bigode, careta com barba, com seios, com óculos. Tudo usando sempre um oito ou um dois pontos, enfim, é um negócio é, bem é uma... curioso ali, é bem, é bem curioso. É. Para quem não sabe, as pessoas pensam que a única manifestação de linguagem é a língua, né? o idioma. Não é, não é necessariamente assim. Né? Existem várias maneiras de, de, de alguém se expressar. Né? Uma placa de trânsito é uma forma de, de linguagem. Né? E nesse caso, o que você está dizendo é isso também, né? esses, esses sinais todos. Como eu disse para você, eu sou meio uh, avesso a essa coisa do computador. Não, por nada, porque eu realmente já passei da idade, eu acho. E... Ah, eu acho isso uma bobagem. <risos> ah, legal. É eu conhece o David Zing. Sim. Claro. Nossa senhora, é. ele sabe tudo, é. sabe tudo. Mas o, o, a minha dificuldade, assim, não é, não é nem dificuldade, na verdade eu uso o computador como máquina de escrever. Uhum. Né? E fim de papo. Agora, aquela coisa de entrar na internet, de... Ficar horas, de falar o programa daqui, programa de lá, eu não, não tenho muita... Realmente isso não me diz absolutamente nada, não tenho não sou tentado a fazer isso. Mas vamos falar um pouquinho ainda dessa coisa, dessa, dessa influência que, que você vê aí na, na língua e tal. A gente sempre ensina em sala de aula que falar uma coisa e escrever outra, né? especialmente no Brasil. O Brasil talvez seja, pelo menos dos países que eu conheço, eu conheço um bocado, e ligando é, é, os países que eu conheço com as línguas que eu conheço, Acho que o Brasil é, sem dúvida, o país em que a distância entre o que se fala e o padrão culto talvez seja... Ah, talvez não. É a distância mais significativa que eu conheço aí. Hum, interessante. É. E, e, no caso, você está dizendo que se cria uma outra língua. O computador está criando o milagre de escrever, de fazer que as pessoas escrevam o que se fala, porque... Tá. <risos> sem dúvida. Principalmente por causa do bate-papo. Porque você realmente está escrevendo e falando. E essa questão que eu estava falando dos caracteres de sorriso e tal, eu acho que quando você está escrevendo num bate-papo, que é uma linha ou duas, você não tem gesto, você não tem olhar, e ao mesmo tempo que você está comunicando com muita informalidade, você precisa de uma bengalinha ali para sorrir e tal. Eu, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que isso tem efeitos bons e ruins, né? Hum. Porque você às vezes esquece completamente de regras que são da escrita curta, né? Mas também pode aproximar as pessoas do ato de escrever, o que é muito bacana. Se, como você está me dizendo, as pessoas têm um pouco de... É hum. receio aqui no Brasil. Né? Às vezes você vê meninas de 14 anos que passam o dia escrevendo, porque eles estão fazendo o diabo da página na internet. E... O cara está escrevendo muito, ele não escreveria de outra forma. Assim. Isso deve ter algum efeito interessante ali. Tá bom, a gente vai continuar essa conversa. Eu preciso interromper agora. Daqui a pouquinho eu volto para comentar duas letras de músicas muito conhecidas, obviamente ligando a questão à língua, né? e depois eu volto a conversar com a Maricinha. Hum. Bebida é água, comida é pasto Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida Essa música que você acabou de ouvir é simplesmente genial, ela parte de uma ideia muito simples, ela tem um repeteco aí de a gente, a gente, a gente, e coloca em discussão um problema muito sério, que é essa história de fome, mas não só a fome do estômago, também a fome do espírito, a fome da alma. Aliás, ela foi tema de redação, não lembro se da Unesp ou da Unicamp, um tema interessantíssimo, pedia-se justamente que o aluno discutisse isso, essa questão, fome é só do estômago? Ou não? Como é que é? A gente tem fome de quê? A gente tem sede de quê? E a gente é uma palavra, no caso gente, né? é uma palavra que aparece várias e várias vezes. E muita gente teima em remar contra a maré e insiste em dizer que isso não é português, que isso é uma coisa que não se deve usar e tal. É bom deixar claro o seguinte, num texto formal, formalíssimo, numa dissertação, vale a pena usar a palavra gente dizer a gente... Não, não vale a pena. A palavra gente não combina com esse tipo de situação. Texto formal, formalíssimo. Agora, letra de música, música popular, uma coisa que quer ser bem próxima, que quer chegar perto do ouvinte, por que não usar a gente? Perfeito, maravilhoso, não há nenhum problema. A palavra gente usada no lugar de nós, na linguagem familiar, é sim perfeitamente possível. Mas não erre a concordância. A concordância é na terceira pessoa. A gente quer, a gente é, a gente pode. Por falar em A gente pode, em A Gente Quer, A Gente É, uma outra canção de uma figura maravilhosa, o Gonzaguinha, que vai também usar gente. Vamos ouvir. Em que ele dá uma aula aqui de cidadania, de noção da participação de cada um, daquilo que as pessoas querem, não é? Do desejo das pessoas desse país desejo de que o Brasil se transforme efetivamente num país, num país decente, e que as pessoas possam ter a sua condição básica atendida. No caso, como diz a letra, a gente quer ser cidadão. A gente, que linguagem usar. O Gonzaguinha quer falar para um monte de gente, e no caso ele usa a palavra gente para isso. No texto formal não use, use nós. E mesmo quando se trata de bate-papo, se você quiser usar gente, use o verbo na terceira pessoa a gente queremos, não dá. A gente quer. Nós queremos. É fácil entender por que ocorre o cruzamento, porque as pessoas falam a gente queremos ou algumas pessoas falam a gente queremos. Falam justamente porque a gente substitui nós e acabam confundindo a concordância, mas não confunda. A gente quer, nós queremos. E a gente só no bate-papo na linguagem informal. Na linguagem informal, nós é isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, portuguesa, nossa língua. Maria Círia, voltando àquilo que você estava dizendo antes, talvez essa garotada aí de 13, 14 anos, que anda escrevendo muito no computador, daqui a 3, 4 anos, quando essa garotada vai fazer, for fazer vestibular, né, é, é, eu acho que é lá que a gente vai ter uma noção exata, porque o vestibular é a grande prova de fogo, você sabe disso. Não que se viva para isso, não que o estudante viva para isso, mas é uma coisa inevitável, é uma passagem inevitável. E a gente vai ver como é que essa garotada vai, vai fazer aquela redação famosa, a redação do vestibular, que exige o padrão formal e tal. Até que ponto um, uma linguagem vai contaminar a outra? Não sei. Eu acho que vai ser uma pressão muito grande sobre a maneira como as pessoas tratam a língua. Eu acho que ela deve ter algum resultado positivo, algum negativo, como tudo é. ali, né? E o informatiqueis? Vamos falar um pouquinho do informatiquei. Ah, o é um pesadelo, né? Eu acho. Você usa sem querer? Ou por eu querer? Uso. Sem eu querer uso querendo? Sem querer. Mas eu me policio, principalmente quando eu estou escrevendo. Porque ah. na hora que você está escrevendo, você está criando hábitos ali. Às vezes você não tem uma palavra para determinar um certo ato ou um certo pedaço do computador. É. E quando você começa a usar, ela pode ser adotada ou não, né? pode pegar ou não. Eu dei uma entrevista à revista Veja e nessa entrevista eu dizia que quem usa desnecessariamente termos uh, ingleses ou estrangeiros, né, quem usa desnecessariamente, eu disse que é idiota. Né? Muita gente não sabe ler, né? e muita gente já pega essa frase e transforma e diz que eu disse o que eu não disse. Eu, eu, teve gente que escreveu para mim, perguntando como é que, então, ia chamar sei lá o que, software, ou sei lá o que. Eu não disse nada disso, as pessoas precisam aprender a ler. Né? Eu disse que quem usa o, o, o, o estrangeirismo desnecessariamente, por exemplo, o cara que fala, eu trabalho full time, eu acho isso o fim da picada, eu acho isso idiotice, né? porque não precisa falar, eu trabalho full time. Né? Pode perfeitamente falar que eu trabalho em período integral. Né? Era isso que eu me referia. No caso do case, é, eu entendo que muitos termos vêm com a tecnologia já. O produto chega com o nome porque ele representa uma, uma coisa já definitiva naquele, naquela coisa. Eu, eu entendo que o nome em inglês seja naturalíssimo. Agora, o que, que é inútil no, no, no, no informatic case, por exemplo, que é, se usa inútil Eu me preocupo pelo que você está falando. Assim, tipo, ninguém vai chamar o Windows de janelas. É. Está resolvido já. O Windows chama Windows. Não tem é. jeito. Agora, por que falar deletar? Você hum. pode falar apagar. Hum. Não tem porquê, deletar é um monstrinho, né? é. eu me recuso, assim, é muito esquisito. Né? Eu também acho, acho, acho que, que deletar é, que... é o fim é. da picada. Né? É. Sem contar que o deletar, que é esse aportuguesamento do verbo inglês, inglês, né? na verdade existe uma palavra o em deletério, português... Deletério. Né? É. Eu ia falar essa, não? Não. o deletério é o que destrói <risos> tudo. É. Tal, né? Mas existe uma palavra em português que é da língua culta, chique, dessa, a palavra é delir. Delete que que é, quer dizer apagar, que vem do latim, delira, e que talvez Não, tenha sido é a mesmo, base do, do delete lá é. do inglês, né? Deve ter sido é. isso mesmo, porque na língua inglesa você sabe que há muitas palavras, acho que mais da metade, né, de origem do latina, latins. né? De origem latina. Mas, além do, do, do deletar. Eu, qual, qual é a tradução de software, por exemplo? Então a tradução. Programa. De programa, programa de computador. Isso pode. Ao pé da letra seria o que? Software. Software é delicado. É, isso, é uma coisa bem americana, né? Escola, é. que Você tem o hardware e o software. São os wares, né, os utensílios. Né, o é. hardware, utensílio, utensílio soft, que é o programa, você não vê, você não pega. E o hard, que é o equipamento. Né. É uma coisa que eu acho que no inglês funciona muito bem, por oposição. Aí você tem o software complementando hardware, né. é. o hardware. E o HD lá, que é o... É o, o hard disk. É. Isso é disco, disco rígido, rígido né? é. Agora em Portugal, por exemplo O, o mouse é rato O português sempre traduz mais que a gente é. né? Eles traduzem tudo A gente é. pega mais é. Isso é uma coisa engraçada também Porque algumas pegam, outras não pegam é, E a né? gente nunca sabe por quê. É? É. é engraçado é. isso Mas você Software sabe? convive com o programa Você pode falar programa, pode falar software né? hum. é. Mas eu acho legal Acho legal que que peguem essas que efetivamente são necessárias, né? Uhum. Porque aquelas que são aquelas que traduzem, não é? Exato, aquelas que você não acha o é. equivalente razoável que soe bem. É. Né? Agora, olha só o que, que o Ulisses mandou pra gente aqui, ó. Se, é, onde que é isso aqui? É do, da página de ajuda quando se abre o Windows 95, né? Então, sei lá, clique aqui e tal, não sei o quê. Se você ver o assistente, siga as instruções apresentadas na, na tela. Se você ver propriedades do seu soquete PC, MC, etc., né, isso significa que o suporte ao Windows de 32 é bits, que se fala isso aqui, ou é bytes? Bits. Bits. bits. bits. bits. E tem plural isso tem? É bit ou bits? Como é que é? É bits. Bit, plural, bits. Eles falam bits mesmo. Para é. placas PC já está ativado. Né? Então, se você ver... Eu prefiro Caetano Veloso, que dizem na TV: se você vir um deputado mal dissimulado, correto, né? é, que é o correto. É, é, é, é. Há muito erro de português, Mas não é? Muito, muito. Aproveito para dar uma bronca nesse pessoal que, que pega tradutor para fazer software, porque é uma coisa que é feita de qualquer jeito. Não. Tem um monte de desafios. Primeiro, que eles usam 500 termos que você já não sabe muito bem o que é. é. Por exemplo, o tal do programa de navegação Netscape. Né, tem a bookmarks, o cara traduziu por marcadores, ok. É. Mas aí tem uma série de exemplos que você não sabe o que é em português. É. Que isso é um problema, né uma, é. uma expressão muito americana e o cara não tem a menor para traduzir. É. E outro é isso aí, a língua em ser si é totalmente maltratada. Assim. Quer dizer, uma editora quando vai traduzir um livro, ela toma muito cuidado. Agora uma empresa de software não toma nenhum. É uma tradução completamente operacional, não pensa que a pessoa vai estar tá olhando para aquilo o tempo todo. Pegando o hábito, tentando entender. Né? Isso tu cria dificuldade. Também, né? Você passa horas ali lendo no computador. Né? Isso cria dificuldade para o usuário? Ah, de entendimento. Aí, por exemplo, ele já pode pegar um vício. Né? Ele tá tem é. um verbo errado. Né? É. Então, aproveita. Eu, eu aproveito a sua autoridade no assunto, por favor. Na volte. Autoridade não, porque esse assunto eu acho que ninguém é especialista. Ninguém é. sabe direito o que está acontecendo, as palavras estão entrando no português, você não sabe se é certo é. ou se é errado. Então... Sim, mas você, você podia aproveitar de novo e dar uma. É, eu, é rigor, né? que... eu prefiro usar software em inglês é. Porque eu evito esse problema de esbarrar com um português Que vai me doer nos olhos Ou eu não vou entender, ou vai ter errado então. então pessoal, vamos tomar cuidado com isso, né? pelo amor de Deus não é, não é só pela língua, não É porque efetivamente, primeiro não é todo mundo que sabe inglês Muito pelo contrário uhum. né? E segundo, porque não custa nada fazer direito Não custa nada contratar um professor de português Com certeza pra para dar um caráter decente a isso. É, é? Chama o Pasquale. Não, o já tem muito o que fazer na vida. Eu tenho vários colegas que poderiam perfeitamente fazer isso, com, todo, com toda a competência e tal. É? Uhum. Maria Cília, muito, muito obrigado mesmo a você pela presença. Foi ótimo. É um ah, assunto super legal, que pouca gente fala. Está legal. legal. Muito obrigado. O que palavras se juntam. Muita coisa que você diz, surgiu muita palavra que você diz, surgiu de fusão. Por exemplo, você sabe que a palavra embora é a soma de três, de três palavras? Em, boa, hora. Você sabe que a palavra pernalta, uma ave pernauta, pernalta é a soma de duas palavras? Perna, alta. Que a palavra aguardente é a soma de duas palavras? Água, ardente. E por aí vai, né? Essas somas existem. Uma soma muito comum é das preposições, da preposição de, da preposição em, por exemplo, da preposição por, com palavras de outras classes gramaticais. Por exemplo, a palavra de, a preposição de se funde com a palavra aqui, o advérbio aqui, e o resultado é daqui. Não é? A palavra em, a preposição em, se funde com o pronome este, o resultado é neste, ou com esta, o resultado é nesta, e por aí vai. Essas combinações às vezes causam, essas fusões às vezes causam algumas dúvidas. Por exemplo, será que eu posso usar DUM em vez de DUM? Será que é possível? Eu vou chamar aqui o Chico Buarque e o Ney Mato Grosso para que eles cantem uma canção para nós, a música Até o Fim, e depois a gente vai discutir esse assunto. Vamos lá. Esse acabou, minha renda, tem praga no meu capim. Minha mulher fugiu com o dono da venda, o que será de mim? Você ouviu aí Chico e Neymato Grosso, até o fim, e a letra diz um chato dum, dum querubim, dum. Se você procurar nas gramáticas e nos livros, nos dicionários, você vai encontrar dum como forma absolutamente consagrada, aceita, registrada, oficializada, abonada, válida, correta, etc. Dum, em vez de dum. um. Tanto faz, ela gosta dum, rapaz esquisito, ela gosta de um rapaz esquisito. É absolutamente indiferente usar dum ou de um, no caso. O mesmo se pode dizer em relação a num, num ou em um. Ela mora numa rua escura, ela mora em uma rua escura. Algumas fusões desse tipo não têm tradição na língua clássica. Por exemplo, pronde, que o Chico Buarque usou aí na letra, pronde, pronde mesmo que eu vou, pronde mesmo que vou, diz a letra, para onde? De para onde? Para, para onde Já é uma fusão, tanto quanto radical aí, isso não tem abono, não tem registro, convém que você deixe isso para certos textos em que a linguagem é tratada com mais liberdade, convém não usar nos textos mais formais. Vamos ver outros casos. E ele fala, corria para um shopping center. Essa é uma das combinações, das contrações aí no caso, que não tem lá também um trânsito muito tranquilo, né? Muita gente não usa isso em textos formais, convém também que você não use. As contrações mais uh, oficializadas, as mais consagradas, aquelas que se podem usar sem susto, tum, duma, num, numa, neste, nesta, daquele, daquela, naquele, naquela, no, na e por aí vai. É? Na dúvida, consulte o dicionário Veja lá se a contração está oficializada, está abonada, tem registro clássico É isso Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa é nossa, nossa, língua. nossa língua Língua Língua nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua nós, nós